E todos os seres têm seu potencial. Isso é importantíssimo entender. Cada um de nós, cada um de nós, tá? Deus nos projetou desde o ventre da mãe perfeitamente para a missão que temos. Eu, eu falo isso com toda certeza porque Deus disse para Jeremias, né? No capítulo 1, né? Jeremias falou: antes que tu estivesse no ventre da mãe Ó, oh, eu já fiz um plano para você, um projeto para você. Você não é profeta hoje, você é profeta aqui no ventre. Tá? Essa é a essência que muda a nossa vida. Se eu descobrir quem sou eu no projeto, ó, oh, minha vida ganha sentido a felicidade não é o tempo que se vive, mas viver a missão da vida aí tá? acabou tá? aí fica gostoso porque quando a gente trabalha o que gostamos né, o tempo passa né? assim brincando né nossa né? quando eu começo a estudar né ah, posso esquecer tá não, não existe tempo para mim e teve ocasião que eu peguei um livro para ler quatro da tarde eu não lembro bem só parei, era quatro e meia da manhã. Nossa, eu entrei no livro, debrucei, meu Deus, que delícia, <risos> muito bom, tá? Mas isso eu gosto, né? Que Deus nos dá, desde o ventre da mãe, Deus nos projeta para isso com um propósito, tá? Então, Jesus escolheu essas pessoas porque cada um deles tem um propósito, mesmo Judas, tá? É, a Bíblia não diz que Judas ia ser traidor, Diz que um que está na mesa é trair. Podia ser qualquer um, tá? É, ou seja, eu quero dizer, não existe predestinação nesse aspecto, tá? diz não, ele tinha que ser o traidor, ele traiu, não. Existe um projeto tá, da tua vida para o sucesso, para o melhor. Mesmo Judas. Você lembra que quando Judas, lá no jardim, vai entregar o mestre com um, um beijo, né? Jesus abraça e diz: né? amigo, aquele é. Você, seja, Judas, Jesus está dizendo para Judas: Judas, você já fez o que tinha que fazer, já cumpriu o teu papel de traidor. Agora, reconsidera e fica tudo jóia, tá? Porque eu abro mão da minha vida, mas não abro mão de você. Ela entendeu, na verdade, tá? Mas, voltar atrás, aí tem uma questão que se chama soberba, orgulho. Por que sabemos que ele entendeu? Porque ele vai aos sacerdotes, ele pega as moedas, joga as moedas e disse: trair sangue do centro. Sacerdotes dão um murro nele. e <risos> e aí, que temos nós? Isso é como o ou seja, o que que essas pessoas estão dizendo? Você está falando que é uma pessoa errada, você não traiu a gente. Você tem que falar com Jesus. Você tem que pedir perdão a Jesus, olho no olho. É aí que é o problema. Quando as pessoas não têm coragem de aceitar, de assumir seu erro. Falar com Jesus. Eu era a pessoa de maior confiança. Pedir perdão, me humilhar, isso que matou Judas.